O seu regresso de Kevin Magnussen e, ao fim dela, era Schumacher. Haas teve um ano de altibarros em la Fórmula 1. Olá amigas e amigos de Grande Premier, Eu sou Douglas Rocha e em este nosso novo vídeo haremos um repasso em la temporada 2022 de Haas em la Fórmula 1. Pero antes lo de siempre, les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios qué les pareció el rendimiento del equipo americano este año. La temporada 2022 de Haas fue atípica y con algunas sorpresas. Antes del inicio del campeonato, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, rompió el contrato de patrocinio de Uralcali na empresa russa de fertilizantes, sem devolver o dinheiro que já havia sido invertido em o desenvolvimento do coche, e também eh, sacou proveito para despedir ao piloto pagador Nikita Mazepin. Assim que dias antes do início da temporada anunciou o regresso de Kevin Magnussen ao equipo e à Fórmula 1, formando um duo de pilotos com Mick Schumacher. E desde o princípio, Magnussen isso valer esta segunda oportunidade que lhe deu Haas em lá carreira inaugural em Bahrain terminou quinto e sumou pontos em outras cinco carreiras principais, además de duas carreiras Sprint, o GP de Áustria e o GP de São Paulo. Interlagos isso história ao lograr sua primeira pole position em la Fórmula 1 e também la primeira de Haas em um momento em uma classificação movida com chuva e em mesmo, mesmo fim de semana como dije, disse sumou um ponto em la carreira Sprint, pero em la carreira principal eh, sua participação terminou a um em las primeras curvas devido a um choque com Daniel Ricardo eh, hablando coletivamente, o eh, melhor momento de Haas como equipo este ano foi a principios de julho, em uma sequência de carreiras em Grã-Bretanha e Austria. Em estas duas carreiras, sumou pontos com seus dois pilotos. De hecho, Mick Schumacher só estas duas vezes, com o octavo posto em Spielberg em Silverstone, perdão, e o sexto posto em Spielberg. E, además de sumar pontos poucas vezes em estes dois anos em Haas e em la Fórmula 1, Mick Schumacher se acidentava muitíssimo e causava perdas econômicas a Haas. Foi o piloto que mais perdidas econômicas causou a sua equipe este ano, devido a choques. e por isso, eh, Haas para o ano que vem vai apostar por um piloto mais experimentado, Nico Hülkenberg, de 35 anos, 12 anos maior que Mick Schumacher, que agora vai ser piloto reserva de Williams. Em la temporada 2022, Haas terminou oitavo no Mundial de Construtores eh, dos os postos por delante do ano passado e em sua melhor campanha desde o quinto posto de 2018. Kevin Magnussen terminou 13o em um Mundial de Pilotos, 3 postos por delante de Mick Schumacher. Que te pareceu a temporada 2022 de Haas e que se pode esperar para a temporada 2023? Opinem nos comentários, deja tu like a este vídeo e subscreva-se a nosso canal.